Manito, pra manito, que... abra comigo, manito. Ah, vou dar F2, porra. Manito, ah, Lucifer é, é muito, muito feio, meu. mano. Eu sou não, de mano. Jesus, eu sou de Jesus, mano. Muito bom, Não, mano, mano Lucifer <risos> é um cabrão muito malo. Você confia, mano. Eu sou confio. de Jesus, pelo menos é paz e amor, mano. Sim, sí, mano, paz e amor. Gameplay, entretenimento e diversão, você só encontra aqui. Não é nós, nós, é mais. Tá todo mundo ó. Vamos vamos ver. Vamos ver vamos passa, vamos vai, passa, vamos vai. Vamos A porra, mas não tem nada aqui não, porra. Boa, Julião. Boa, caralho. <risos> <risos> <risos> Boa, caralho. <risos> Eu nem que mira feia, viado. Ah, mira, tá aqui ser um ponto no meio, viado. Não consigo uh -huh. chegar. Ah, é horrível. Que é isso? É, já gosta de salve aí, ó. o pegar, corre. Tá lagado ainda lá. Ai, ai, ai, ai, Caralho, Deus corre, de corre, de de corre. Tem que vai, vai, ele, ele tava tá lagado, de de cara. Tem que de... Se esconde no cantinho ali em cima. Vé, ainda bem que esse moleque tava lagado, vamos acertar uma case. Caralho, não. corre reto pro lugar mais próximo, viado. Sai correndo pro mais longe, porra. Não, só vai muito aí, vai morrer pra bomba aí. Velho. É, pode de crer. Caralho, a pessoa não corre até ali, corre É, todo cara. Calma, cara aí. Ai, tá chegando. Ai, tá chegando. <risos> meu Deus, meu <risos> Deus, meu <risos> Deus. Caralho, <Deus. risos> cara. Olha o Tari. Cara, você é furo pai ainda, tem certeza que foi B? Sandwich. Sandwich, é Sanduíche que chama ali, né? Acho que é. Calma, ratou, ratou, ratou. Olha lá, ratou. Caralho. Alguém quer op? Alguém quer up? Calma, Janine, você agora é o op do time. Eu Obrigado. Vocês estão ferrados. Mas esse é o intuito. CT Ai caralho, fui sem querer. Filho da puta, tô com 4 de vida. Ah, tô bom, velho? Matei a cabecinha. Pô, deve ficar as costas, hein, velho. Os caras CT o outro. Matou, tá aqui, cara. você, puta? Matou o puta. Caralho, viado Não tá na portuguesa, cara Fora, fora Porra, meu irmão, tem que respeitar, meu parceiro Porra, aí é foda <risos> <risos> Bombado Tá bom, tá mas que eu diga, Se eu te falar, que que é um eu achei que era em <risos> book Eu vi, né? <risos> hum, tira -me que eu nessa, tá, eu tá, menina, cara, se, se prepara Primeiro toma cheque e depois leitinha a sua cara muito bueno, muito bueno, Manito. Manito, Nossa porra, eres você na foto sim mano você é um homem hermoso <risos> <risos> merda mano mas... Eita. Eita, ai pera aí filha da pera aí pera puta, cadê puta, o pera É, é, mas, porra. O aí só tem pera aí ah, Esse é preso por saco. <risos> Era... Sentido Nossa. pra mim. Pode chegar no meu nível. E, uh... O bonitão tá em último, cara. Pra você chegar no meu nível, tem que piorar muito. Muito <risos> chão. Oh, que foi a Tu papel. <risos> ah não, eu não manito, confio. Aqui, aqui em Brasil nós teremos uma frase muito, muito famosa, Manito, que Satanás disse que Deus te elimine. <risos> não. <risos> <risos> Deus não vai eliminar você. Mas vai eliminar você que usa o nome de Lucifer. Não, não. Mas <risos> <Come on, risos> tô esperando, cara porra. <risos> que Caralho, isso, tá tomou pra eu ouvi ah, só o barulho. Tá <risos> aí, velho. Tá Corte né? rápido. Corte rápido. Faca. No com a gente, moleque. Já que é o melhor cara. Ele vai varão, vai varão. É. Vamos parar não. do barulho. Ó, oh, na rápido. faca, porra. Corte rápido. Que é isso, cara? Faca. Ah, eu tô de oh, roubo ainda, roubou ainda Imundo Minha nome é japonês, eu não Ok É <risos> <fixos> Tá menina se prepara Primeiro é, toma é, chá de tem folete na sua cara Cabecinha, cabecinha, Para. cabecinha Tá é, menina se prepara Primeiro toma chá de tem folete na sua cara Cabecinha, cabecinha, cabecinha Tá menina se prepara